Galera, já fazem alguns dias que o nosso grande ídolo Stan Lee faleceu, mas eu não poderia gente deixar de passar essa triste notícia em vão e prestar nossa homenagem aqui na taverna para esse grande mito que nos deixou. Sejam bem-vindos, eu sou o Colosso, salve meus nobres e vamos pro vídeo. E pessoal, para quem não conhece, é muito difícil alguém não conhecer Stan Lee, mas ele foi o pai do universo Marvel juntamente com os outros artistas que eu não quero tirar o mérito aqui, mas vamos focar um pouco no Stan Lee, porque eu quero falar um pouquinho do legado que ele deixou no mundo dos games pra gente, o que, que mudou na nossa vida graças a esse camarada que morreu agora no dia 12 de novembro, infelizmente 95 anos, uma vida plena, um cara bacana, super humilde. Então vamos falar um pouquinho do, de qual que foi a ajuda dele, lembrando que ele é o pai gente de super-heróis que todo mundo conhece como o homem-aranha o Hulk o homem de ferro o Thor quarteto Fantástico o cara tem coisa bacana demais eu vou entrar um pouquinho no, no lado dos games para mostrar para vocês gente a diferença que ele fez nas nossas vidas quanta felicidade esse cara trouxe para gente tem uma nostalgia muito legal de 1995 gente eu passei muitas horas no fliperama jogando Marvel super Hero lançado pela Capcom, em 1995 trazia vários heróis da Marvel. Entre eles, pessoal, tinha Spider-Man, Wolverine, Hulk, Homem de Ferro e um monte de outros jogadores para você escolher. O que que deixava o jogo tão legal, pessoal, é que você tinha a barra de ultimate e você poderia soltar os especiais no seu inimigo. Isso era bem bacana. E outro detalhe era as joias do infinito. Você podia usando elas de acordo com o poder de cada uma. I'm am across... final, foi o primeiro contato que eu tive com o Thanos, era o chefão do jogo, você tinha que derrotar ele para parar com toda a ameaça que ele tinha no universo. Um jogão, cara, Stanley Realmente, se não tivesse criado o grande universo da Marvel, jamais teria jogado esse jogo bacana. Quem jogou, quero saber, comente aí qual que era o seu personagem favorito. O meu era o Hulk, eu detonava nos combos aéreos. Era muito legal mesmo, pessoal. Conheça quem não conhece, hein? E de forma geral, pessoal, a gente tinha vários jogos, Marvel vs Capcom. Os diversos jogos do Homem-Aranha, agora esse último lançado, maravilhoso pessoal. E que realmente, cara, a gente deve muito, muito mesmo ao Stan Lee Por não trazer coisa tão bacana, coisas tão legais, cara E assim, infelizmente, se ele não existisse, a gente não ia ter nada disso, cara Então a gente tem que valorizar muito essa... Eu, eu, eu citei o, o Marvel Super Heroes porque fez muito, muito parte da minha infância, cara Eu queria saber de vocês aí quais jogos baseados aí no universo da Marvel mais marcaram vocês E tem um detalhe... Pessoal, queria falar principalmente para os corações mais nostálgicos aqui. O que, que, que, que seria o do almoço de vocês, pelo menos na minha época, tá, pessoal? Quando eu tinha aí na faixa de 14, 15 anos, cara. Todo almoço, cara, era X-Men Evolution, assistindo X-Men. Ciclope. Jean Grey. Spike, Wolverine, Tempestade, Vampira, Vince Negra, Noturno. Evolution, versão brasileira, Van Maher. Quando eu era mais moleque, cara, isso na década de 90, eu era bem moleque ainda, assistindo nos sábados de manhã na Globo, aquele pô, desenho do Homem-Aranha muito legal, cara. Os X-Men antigo, cara, no, no desenho também era muito da hora, cara. Eu, eu chego, eu juro para vocês, pessoal, não sei se a câmera vai pegar, não pega, cara, mas eu arrepio. essas coisas que o Stan Lee trouxe pra gente, mas, é, infelizmente, nem é tudo que... É, nada é pra sempre, né, pessoal? Um dia tem que acabar, mas a gente tem que homenagear, mesmo que já tenha passado alguns dias, uma semana aí, a partir do dia que eu tô gravando esse vídeo. Queria saber de vocês, pessoal, o que que do Universo Marvel marcou muito vocês? Comentem aí. E lembrando, eu queria deixar aqui, gente, uma última coisa sobre a história do Stan Lee, que eu achei muito interessante e que vocês pensassem sobre isso. O Stan Lee começou a criar junto com seus colegas de trabalho, o pessoal que ajudou ele, ele começou a criar o universo da Marvel com 40 anos de idade. Ele já trabalhava com quadrinhos com outras outras empresas, mas o universo Marvel surgiu realmente quando o Stan Lee tinha 40 anos de idade pessoal e ele foi convidado para criar uma série nova de super-heróis e ele pensou, não, eu já estou muito velho para isso isso é que alguns especialistas em Stanley falam que ele falou na época que ele estava muito velho para isso e a esposa dele pegou e falou para ele assim você não tem nada a perder, cria, vê aí, faça ver o que vai dar, você não tem nada a perder. E ele resolveu seguir o conselho da esposa dele, resolveu criar aí Homem-Aranha e a galera toda, pessoal. O que eu quero que vocês pensem é nisso, pessoal. Nunca é tarde, cara. Nunca é tarde pra gente acreditar e fazer o que a gente ama, o que a gente gosta, galera. Não é, nunca é tarde. Não desistam das coisas que vocês gostam. Eu estou começando a minha jornada também e não vou desistir. Estou levando como um plano B e tal, o canal. Eu tenho love família para sustentar, mas fica aí cara essa grande mensagem que esse cara deixou para gente que começou a, exato 55 anos atrás quando ele tinha 40 anos, tá pessoal eu espero que vocês tenham gostado da minha singelíssima homenagem ao nosso grande mito Stan Lee. Mas, gente, eu faço de muito coração, porque eu gosto muito do universo Marvel. Marcou muito a minha vida, principalmente Homem-Aranha e os X-Men. E comentem aí, galera. Eu fico até meio assim, balançado. Comentem aí o que, que vocês acharam, o que, que marcou vocês, tá bom? Um beijão pra vocês e até a próxima.